A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos armados mais mortais da história humana, no qual ocorreram milhões de baixas militares e civis. A vida de um soldado nas trincheiras era terrível, tendo que suportar doenças, fome, ratos, cheiros horríveis e corpos dos companheiros por toda parte. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar... Como era ser um soldado das temíveis trincheiras na Primeira Guerra Mundial? E como sempre, eu conto com o teu like! Agora, sem mais demora, vamos para a história! De outubro de 1914 a março de 1918, forças britânicas, francesas, alemãs e russas lutaram nas trincheiras. Uma série interconectada de caminhos lamacentos cavados com cerca de 2 metros de profundidade e 180 um metro e centímetros de largura no solo das linhas de frente dos campos de batalha. Enquanto as trincheiras deram aos soldados cobertura e proteção contra o fogo inimigo, elas também, ironicamente, foram a causa de muitas baixas militares devido às suas condições de esgoto. Quando se ouve sobre as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pode-se imaginar um monte de passarelas grosseiras escavadas. Mas essas trincheiras tinham um desenho estratégico proposital. Os aliados e as potências centrais projetaram suas trincheiras como mecanismo de defesa. Armas pesadas e agressivas forçaram ambos os lados a se agachar, de modo que as trincheiras se tornaram uma maneira de manter uma linha sem tornar os soldados vulneráveis. As trincheiras também foram cavadas em zigue-zagues e curvas que criaram cantos e corredores dando aos soldados melhores pontos de observação e esconderijos. Os padrões em zigue-zague impediam que os inimigos se infiltrassem na trincheira e acabassem com todos à vista. Durante a Primeira Guerra Mundial, a exposição prolongada a trincheiras inundadas e lamacentas podia causar uma grave doença, o pé de trincheira. Os soldados podiam perder os dedos dos pés, ou pior, os pés inteiros. O pé de trincheira era tão desenfreado e comum que impactou cerca de 750 mil soldados britânicos. Também foi descoberto que os soldados faziam inspeções regulares nos pés. Os homens seriam emparelhados em duplas e cada parceiro seria responsável pelos pés do outro. Eles geralmente aplicavam óleo de baleia em um esforço para evitar o pé de trincheira, que poderia acontecer sob todas as condições frias e úmidas. Embora as técnicas médicas avançadas significassem que os médicos estavam bem mais equipados para gerenciar a saúde dos soldados na Primeira Guerra Mundial do que em conflitos anteriores, ainda era comum que os soldados simplesmente adoecessem e morressem. As condições frias, úmidas e insalubres nas trincheiras não contribuíram para fortalecer os soldados, e os elementos implacáveis os tornaram propensos a doenças. Os piolhos e outros insetos circulavam nas trincheiras e espalhavam doenças como a febre das trincheiras. E não era incomum os soldados acordarem com ratos comendo suas rações ou eles próprios. Os ratos eram tão ousados que davam mordidas em soldados adormecidos. E vale lembrar que as trincheiras foram um terreno fértil para um dos surtos mais mortíferos da história, o surto de gripe de 1918. Devido à Primeira Guerra Mundial, soldados já com o sistema imunológico debilitado, enfraquecido pela desnutrição, bem como os estresses de combate e ataques químicos, sua vulnerabilidade a doenças era iminente. A Primeira Guerra Mundial mudou em 22 de abril de 1915, quando as forças alemãs chocaram os soldados aliados ao longo da frente ocidental, disparando mais de 150 toneladas de gás-cloro contra duas divisões coloniais francesas em Ypres, na Bélgica. Os Estados Unidos, que entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917, também desenvolveram e usaram armas químicas. O futuro presidente Truman era o capitão de uma unidade de artilharia de campo dos Estados Unidos que disparou gás venenoso contra os alemães em 1918. Ao todo, aproximadamente 100 mil toneladas de armas químicas foram usadas na Primeira Guerra Mundial, ferindo cerca de 500 mil soldados e tirando a vida de cerca de 30 mil homens, incluindo 2 mil americanos. Os ataques de gás eram aterrorizantes. Era um novo nível de guerra que ninguém esperava. Um ataque de gás poderia ferir gravemente ou acabar com qualquer pessoa que se aproximasse dele. Naquela época em particular, os soldados não estavam nas trincheiras 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meses a fio. Os soldados na verdade só passavam entre 1 e 7 dias de cada vez nas trincheiras, em reserva fechada e em repouso. Esse processo limitava a quantidade de tempo que os soldados passavam nas trincheiras, e o rodízio foi incrivelmente importante para gerenciar o estresse. Em contrapartida, alguns soldados também aproveitaram seu tempo longe das trincheiras para visitar bordéis. Em 1918, um milhão de soldados franceses haviam sido tratados de DSTs. Soldados que foram forçados a enfrentar a morte no campo de batalha por dias a fio naturalmente desenvolveram danos psicológicos. O clima de estresse da Guerra de Trincheiras levou a extrema ansiedade e ataques de pânico. Embora oficiais médicos e militares usassem o termo choque de concha para descrever o que estava acontecendo, agora é conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. Muitos soldados que sofreram choque de concha foram enviados para casas de recuperação para serem tratados. Alguns soldados que sofreram com a condição foram levados a julgamento e até executados por crimes militares, incluindo deserção e covardia, abandono de posto, desobediência e abandono de armas, tudo isso porque ninguém sabia como lidar com o um estresse pós-traumático. Comida de trincheira era um grande negócio durante a Primeira Guerra Mundial. Naturalmente era horrível, mas era importante para manter as tropas em movimento. Só o exército britânico empregou 300 mil trabalhadores de campo para cozinhar e fornecer a comida. A dieta dos homens era composta de pequenas rações de carne cozida bacon, legumes e pão, embora pudesse levar até oito dias para o pão chegar às trincheiras, e então já estava velho. Mas os soldados astutos resolveram sozinhos o dilema do pão dormido, cortando os pães duros, acrescentando batatas, cebolas, passas ou outras coisas disponíveis e fervendo a mistura. No inverno de 1916, a farinha estava tão escassa que o pão estava sendo feito com nabos secos e moídos, e a refeição principal agora era uma sopa de ervilha com alguns pedaços de carne de cavalo. Os soldados podem ter tido que lidar com a comida ruim, mas a única coisa que eles esperavam era o álcool que recebiam. Isso forneceu coragem para os homens nas trincheiras. Assim era o dia-a-dia -dia dos valentes soldados que arriscaram suas vidas nas temíveis trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!